O destas conferências uh, saído destas conferências, uh, de, é um momento sempre importante para parar, para ajudar a, a, a pensar nos desafios do setor. A inovação já é uma coisa, esta inovação da eletricidade, da mobilidade, os desafios do, do negócio de automóvel são enormes e já se falam, dá uma data de anos para cá, mas mas a cada, a cada ano o nível de, de evolução destes temas é, é brutal. Está a correr bem, cheguei ainda há bocadinho, mas nós também somos um dos patrocinadores do World Shopper, já fomos o ano passado e este ano voltamos a repetir a experiência. É sempre bom podermos juntar pessoas também da nossa área e poder discutir algumas ideias e acho que está muito bem. O grande diferencial também é o facto de estarem aqui neste ambiente da nova, que também é muito positivo porque é um ambiente que respira inovação e que é muito o lema deste, deste evento e por outro lado é sempre um tema bom ouvir falar sobre a mobilidade sustentável, carros elétricos e tudo mais, e, e sendo da área, uh, vale, vale sempre a pena ouvir. Já há vários anos vem falando de, do tema de, de, dos carros elétricos, da do dos veículos, por aí fora. Este ano o, pronto, o tema é mais atual, é a mobilidade dos veículos, e pronto, isso é um tema que é muito importante hoje em dia, e, e pronto, é importante falarmos disso. Ele só tem uma questão uma no mercado interessante e fala sobre as tendências do mercado, que é o que as empresas precisam de saber. Por outro lado, um, estão muito a falar da mobilidade, que é uma tendência que veio para ficar, sobretudo nas grandes cidades, e da própria eletrificação. É? Tanto a mobilidade como a eletrificação, acho que vai ser uma, uma excelente mais-valia, vai permitir que as pessoas consigam ajudar um, no ambiente, que é a dificuldade nas grandes cidades, a grande quantidade de carros dentro das cidades também. Um carro elétrico vai ajudar imenso nesse sentido, até na despesa das famílias e dos indivíduos. Portanto, sobretudo, a partir das capitais de distrito como Lisboa e Porto, acho que isso vai ser ainda mais evidente.